Gente, cá estamos nós, cá do, do, outro, não, do outro lado, aí são os tênis, nos, é, aqui ó, tá vendo? Esses são os tênis, All Star Converse, que já tem alguma idade, mas a dona, ai que gracinha, ai, cheio de estrelinha, ou são florezinhas, não importa, são brilhantes, o que acontece? A dona precisa usá-los novamente, aqui ó, tá vendo? Isso daqui. E o que nós vamos fazer é colar. Vamos colar com a velha colinha de cianocrilato. Certo? Eu. Faz, por favor, dá uma olhada aqui, ver se tá aparecendo. Que você é como se fosse a espectadora. Tá. Tá? Aí. Aqui, ó. Nós estamos aqui passando cola, dá pra ver? Perfeito. E aqui, ó, não é que é prática, se quer habilidade. Mentira. Se você não tiver prática e habilidade, eu vou deixar acontecer um acidente aqui. Não faça isso em casa. Não faça. Não deixe acontecer isso daqui, ó. Ó, colou. Eu vou devagar. Já mostrei em outros vídeos. Vai devagar. Agora aqui, gente. Ó. Ó. Tá vendo? Tá colado. Isso não deve acontecer. Ó. Enquanto tá úmido, você vai e tira. Aqui, esse tênis tá pronto. Ele tá pronto. Se a dona aparecesse ali na porta, eu entregaria pra ele. Pra ela, eu digo. Certo? Agora... Olha que beleza de palmilhas Essas daqui é, Nós fizemos Substituindo Isso daqui é couro Que minha aluna É uma aluna sofisticada é, Parabéns Ela está ali sorrindo ela, tá, ela é igual a minha Ela é tímida, não gosta de aparecer é, Ela tinha essas palmilhas sintéticas Que só a cor mudou Elas são muito resistentes ela preferiu pegar um pedaço de couro. Couro, gente. Isso aqui é couro. Se bem que isso daqui também é couro. Vai estar tá na hora dela ir embora. Acabou sua aula. Voltando ao tênis. Os tênis estão colados. Eu vou procurar mais alguma coisa. Aqui. Ela pode continuar usando. Ela pode continuar usando. Porque é algo assim pela qualidade que esse produto tem, é, o fato que ele é adequado. Aliás, Techbond paga nós, Techbond assiste um vídeo nosso, fala assim, ah, vou pagar para esse camarada fazer propaganda para nós. Mas então, uh, voltando, os tênis estão colados, estão prontos e eu posso dar garantia. É, Pulei pelo Código de Defesa do Consumidor. Eu sou obrigado a dar três meses de garantia para ela, certo? E é isso que eu vou dar. Assim como o nosso curso aqui, é, eu garanto que a pessoa que se dedica aprende. Aprende! Com certeza! Puxa vida! Estou aqui já fazendo os meus concertos, fazendo para as outras pessoas também, e aprendi tudo aqui com o meu professor, né? aí eu nem dei desconto pra ela hein, gente não <risos> mas ó, se você já é inscrito e comentou, muito obrigado daqui a pouco é, nós estamos subindo um vídeo anterior a esse sobre ferramentas sobre uns badulaks umas coisinhas que a gente viu você já deve ter visto é, quando viu esse daqui se não, dá uma olhada assista outros vídeos é, compartilha Passa para os outros, por favor. Pega, dá uma olhada, é, dá um joinha. Se não estiver bom, fala para gente onde é que está errado, o que, é que precisa melhorar. Falou? É, no mais, um abraço. Um abraço para o pessoal todo. Qualquer hora dessa, eu anoto antes e vou mandando nominalmente abraço para cada um. Tchau, tchau. Foi só isso por enquanto. Hoje ficou curto, né? Valeu, tchau.